Olha para o vídeo o oh, satélite para quem é leigo eu tô no battlefield 2042 2024 2042 provavelmente os servidores estão muito ruim é hoje, agora por causa aqui agora. Um Não deve ter e é uma merda. Ah, tá. oh, merda o euro caiu oito centavos mano Isso. então essa famosa terceira guerra mundial Estamos entre as duas é meio que aconteceu na Guerra Mundial, né? É. Esse jogo. Olha o Jamie Jeb, mano. É o Jamie é o Jeb mesmo. Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? E uhum. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Explodiu. Foi tudo morrendo. Bonzinho do 2042. A jornada começa aqui sem pátria. O campo de batalha pode ser frenético, é só chance de se formalizar com a experiência de jogar na guerra total do modo conquista antes de enfrentar a pessoa de verdade ao multiplayer. Você pode prosseguir para o menu principal, sem assim que o jogo estiver completamente só. Sa... Experimente tem diferentes especialistas, e veículos. Enquanto você tenta cumprir o objetivo, não se esqueça de se divertir aqui, Battlefield. Obrigado, hein? de merda, não gosto de você, mas obrigado. que ah, ah, ah, é Singapura, Brasil? É Singapura, Singapura! Mano, eu tá tô jogando jogando no mapa mano, de sim. Singapura. <risos> Mas Singapura é no Brasil? Eu juro que o Singapura é lá pro lado de Itália. Mano. Brani e Singapura. Singapura. Gente, então o mapa. Do... Eu amanhei. Eu amanhei. Tiro tudo que eu falei sobre ele. Uai, Uai! Eu acho que, que eu tô no modo, modo, campo! Seu animal, é é é é um animal é ser modo online. Tá ligado aquele modo do é. rei é. que é caça, é. que é. que você precisa pegar as bandeiras? É. Caça é. níquel. Oxi! Ah, começou o cutscene. vai Olha aí a pirâmide de Josefina. Qatar! Catar sua mãe. Meu videogame tá... Nossa, tá bem otimizado o jogo, hein? Mano, isso aqui tá parecendo cyberpunk 2048? Tu f... tá ficando doido? Vambora! Não, não. B1! Vambora, B1! Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá de madeira, pá de madeira, pá de madeira, pá de madeira. Peguei carinho. na sua peneira. Eles capturaram o setor ar. Vocês vão se ver comigo agora. E por que, que eu fui ali de lado? Uai. Mas eu tô nos... Matei. Eu matei um cara aqui, velho. Parabéns, parabéns. Ah, eles estão atacando B1. Vá merda. Aqui. Ah, eu tô tomando da frente. Que? Que merda é essa? Eu me tiro de, de... Ah, tancão aí, mano. Pega no meu pão. Pan... Vou explorar para posicionamento. Morri! Não! Eu morri! Não, eu não é modo, eu, morri, modo ah! eu sei, só que eu nasci morrendo, isso é um problema? Não, na verdade você tem infinitas, vidas. Você tem infinitas vidas. Até a roda. Eu sei, cara. Eu já joguei Battlefield, tá? Eu já vi alguém jogando Battlefield, tá, eu jogando Battlefield, tá bom? Eu não sou eu. Então, para de ser bom. Então, ser... então, é que às vezes eu tô um pouco de demência. Cadê os doentes, Vai. Vem aqui seus bandos de batatão. Vem. São batatões gostosos. Matei um. Ah, até que é divertido o jogo. É um cyber bug 2042? É um cyber bug 2042. Não, o jogo tá tão leve, né, gamer? Que o meu jogo tá travando pra caramba. Ai, gente, eu vou capturar o A1. Alpha 1! Pega no meu... Agora que eu vi que eu tô uns troços que eu não sei usar. Uai, tem como utilizar? Com a? Que é um Battlefield 1 de 2008. Eu caí na frente do... Eu odeio, eu odeio Eu odeio, eu odeio, eu odeio Eu odeio o meu controle Tem como entrar nesse tanque, moço Opa, amigo Ai, eu fui atropelar Ah, mano, os caras capturam o nosso B1 Talvez meu, meu, o som do jogo seja muito alto, sabe, rapé Talvez eu morri, talvez eu tô vivo Talvez eu só sei que eu esteja vivo Agora oh, Mas a mira desse é, jogo ela, é ela. uma assim. merda Até agora Porque a mi Esse jogo é uma merda Bem, Posso dizer uma coisa muito aleatória pra você? Hum. O que você acha sobre doce? E o que? Sobre doce Idoso? Idoso? O que? Você tá Cara, boa de boa. O que, que você acha sobre doce, bala, tariá? Não, cara. O que, que você acha sobre doce? <risos> Eu sou preconceituoso, uh -huh. garganta. Uh -huh. Eu matei um cara. Eu matei um cara. Ai, ai, gamer. Eu tô jogando contra a IA. Matei outra. Oh, my que arma é Que merda. Uh -huh. Matei. Uh -huh. Matei. Morri. Selecionar veículo. Pega no meu ouvido. Altano Gamer. Eu não sei se eu riu, eu não sei se eu choro. Meu controle conectou, só que eu fiz uma cinemática muito da hora. Enquanto meu controle estava morrendo só. Matei um! Esses caras são muito idiotas para mim! Eu acabei de morrer! Estão me contorcendo no chão! Talvez isso não seja um problema! Talvez seja feminicídio. Olha vindo, lá, vindo, vindo, um vindo. tanque vindo, vindo, vindo. parece muito inofensivo, mas esse tanque destruiu famílias, destruiu pais, destruiu mais. Dani, se eu tô sendo aquelas minas que narram o jogo com, com o coração, só que não, porque é motorizado por algum motivo, eu, eu, eu, eu esqueci de falar. Rotorizado. Oh, <risos> Talvez eu tenha meio que tomado um ataque de dois tanques e três pessoas e eu fiquei viu por mais de 10 horas. Não sei porque eu tô tomando dano, porque alguém me... Que merda! C1. Gamer, tem Battlefield pra Playstation? parece que alguém está um pouco complicadamente ferrada ferrada. roxa Não! Desnorruça! Deta Estados Unidos! O cara está mirando em mim. Talvez isso seja um grande problema. E realmente é. Eu tô jogando no modo... Você e sua mãe? Oi, pegaram o B. É o B. Eu vou pegar você. Olha o avião. Pega no meu pão, vai! Pega no meu pão! E você? Bom aqui. Ah! Que estado de Ah, eu posso consertar o bagulho mó vendo o tanque vendo. destruído Não consertando. Eu oh! Jogue pelo objetivo. Não, eu vou... <coughs> eu vou narrar. Boas-vindas ao Battlefield. Ah! Você é gay! Ah! Como? Não, não sei, tá, tá bom. Eu posso jogar o Battlefield Hard War? O Perulfio de de Portal. Não pode jogar o Perulfio de Warface. Me convida aí, essa merda. Me puxou seu puxador de mapa. Seu merda. Oi, bom dia, Gamer. Vai de sua parte. O que, Mas está perdendo, seu Co Mano, como que derrota tanque? Como, como que derrota tanque? Por isso eu que, que eu quero pegar um tanque. Mano, sai, vergonha! É. Opa, Gamer, olha para trás. Olha para trás, Gamer. Ah, Olha pra trás, gay. Você é gay? Ah! Entra no carro, pega a fuzila. Ó, quer ver ou matar o cara? Entra no carro e pega logo o bagulho. Eu tenho que matar, ele vai ter um ataque! Um Ai, vai, Ai, mas fude, fude, fude, fude. do tio. Ah, mano, você é muito burro! Você tá dirigindo no... Eu dirigir! Posso, não, vou... Todos... É. Time, agora, agora, vai, time todo mundo que todo mundo é um cão não cagou o nosso tio t... t... aperta Ca... oh, o palermo esse merda que Albert Einstein um eu amo 2042 eu votei o 2042 alguém posso dizer uma coisa para você mano é assim que era o ci... cyberpunk antes de 2077 <risos> <risos> oh nós vamos jogar no Chile não eu juro que eu tentei fazer eu um trocadilho com o Chile Porto de Arica meu negocinho na sua ah, ah, mano. na Espelho, espelho o meu. O gamer é mais idiota que eu. Ele respondeu que sim. Ok, Google. O meu amigo é mais burro que eu. Você é mais burra que eu. Desculpe se eu pisei na bola. Não existe inventar seus comentários. Uai. Eu, ah, eu mandei você é mais burro que eu. Eu dei o erro, tá? eu vou botar o meu capo pra carregar, tá bom? Eu não sei se que tá falando aqui agora, mas provavelmente eu não tô tá falando merda, eu não sei o líder é O do grupo seleciona o jogo, vai a merda. Genshin Impact. Genshin, Impact. Genshin impacto? Gamer, cadê você, cara? Cadê eu você? morri. Mas cadê você? Você tá no jogo! Eu tô no lobby! Calma, calma, calma, calma, calma. Eu tô invadindo o vídeo aqui de Battlefield. Não é nem invadindo porque esse vídeo vai acabar com isso aqui. Porque o toque do passado fez muita merda. <risos> Celular, pode calar, boca. Continuando. Basicamente, aconteceu uma coincidência muito ruim. Ao mesmo tempo que a minha live deu bug. Ao mesmo tempo que eu me fez. Mas cadê explicar o que aconteceu do momento que vocês pararem de assistir aí? Tão mexendo. E eu... O senhor pode... Então basicamente, depois de, de eu ter que estar daquela partida, eu simplesmente não consegui entrar na partida do gamer. Só que aquele pão do pau mundo... decidiu sair no meio do vídeo. Só que quando ele saiu, eu consegui entrar na partida dele. Ódio do game! Continuando, eu entrei na partida e tal, tá, é a partir de progressão, a de moda história. Só que aí o... a live decidiu bugar. Decidiu ficar com lag, não sei se vocês perceberam, mas tiveram uns mini lags assim no vídeo, cortada e tudo mais. Seu pode calar a boca, maldita tua vida. Continuando, continuando, continuando. Então, basicamente, a live simplesmente parou no nada. Então, não tem encerramento, não tem nada. Parou no meio da partida. E arquivo bruto, morreu. E eu não tenho nada o que fazer. Então, eu tô aqui pra, entre aspas, avisar. Uau, o vídeo acabou. Ai, ah, só avisando que eu sei que tem essa atualização de merda. Chegou hoje, né? Justamente quando eu já gravei um vídeo e já tô editando ele pra postar aqui dois dias. Esse vídeo tá sendo gravado. Deixa eu ver que merda que dia que hoje. Dia, dia, 11. Esse vídeo vai sair dia 13, dia 12, sei lá que merda. Vai sair um dia aí, aleatório. Vai sair um dia esse, dia 2, dia 3. Mas esse vídeo aqui tá saindo, vai ser gravado dia 11. Quando for mais ou menos um dia 15, esse vídeo sai, né? De eu jogando na nova atualização do Fortnite. Sim, eu sou preguiçoso, eu sou um lixo, eu sou um merda. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e vai embora do meu canal. Tô brincando. Se puder, assim, assistir um vídeo. É, tchau. Adeus.